Adoro assim. Eu vi que eu tô no rodízio, terminei de atender. Eu falei: ah, vou, vou fazer aqui uma live para trazer um dos pedidos, que é a proposta dessa semana, é, da gente realizar um, um ancoramento para que as pessoas usem aqui. Né? Mas é claro, não vai ser só o ancoramento, que eu vou aproveitar que eu tô aqui para responder alguma pergunta pessoal para vocês, tá bom? esperar só o pessoal entrar um pouquinho, nem avisei nem nada, mas já começo que também depois fica gravado, né? E você vai poder realizar esse ancoramento tanto deitado ou sentada, você pode fazer de manhã, você pode fazer à noite, você pode fazer ao longo do dia, não importa, tá? Tá? Oi, tudo bem? Beijo, meu amor, um cheiro, como você fala. Deixa eu só ver se tá aqui tudo... Ivone, maravilhosa! Ivone! Sábado foi sensacional. Depois, no final do, do ancoramento, eu, eu conto para vocês o que aconteceu. A Ivone sabe, a Ivone sabe, né, meu amor? Obrigada por vocês estarem aqui, Roberta, Carla, a, La, a Larissa. Obrigada, obrigada por vocês estarem aqui. Bom, uma pessoa muito linda, chamada Luana, ela me pediu é, uma sugestão de vídeo para fazer esse ancoramento. É, pra ter. Eu sei que eu tenho outros aqui ao longo do vídeo, mas ela sentiu necessidade de fazer um novo. Então, a gente faz um novo aqui para vocês... Então, deixa eu só ver que eu acho que tá travando. Tá travando a internet? Vocês estão me ouvindo bem? vou travou? Travou? Eu acho que a imagem. Para mim, travou. Para vocês, travou? Travou só a imagem. Eita! E agora? O que, que eu faço? mas vocês estão me ouvindo Jesus é muito engraçado cara acontece umas coisas Marise meu anjo eu te vejo online lá <risos> tudo travando <risos> ai quer saber YouTube resolve para mim cara ó oh, não teve jeito gente tá travou travou mesmo o som tá ok então tá bom eu vou fazer o seguinte eu vou continuar, vai que um dia volta o som. Então, vamos lá. Eu vou pedir para vocês fecharem os olhos. E começar a respirar. Profundamente. Ah, me deram uma dica aqui de ligar e desligar a câmera. ó ah! Yes! Adoro pessoas que pensam Brasil! Adorei! <risos> Uhul! É isso. Pronto. É nóis. Então, vamos lá. Fechem os olhos. Se tiver uma aguinha aí por perto, deixa ela perto, tá bom? Para mentoria fluidificar pra gente. Então... Ai, Pathy! Ai, gente, Pátio, O que é Pathy na minha vida? Meu Deus do céu. Bom... Então fechem os olhos, meus amores, começa a respirar lento e profundamente, neste instante eu ancoro toda a presença divina em nós. Fazendo com que nós nos lembremos de quem somos aqui e agora. Neste instante... Eu ancoro o brilho... Que sempre existiu dentro. Confiando na capacidade... Que todos nós possuímos. Neste momento... Eu ativo a nossa consciência cósmica, permitindo com que o que for esquecido volte com força total em tudo que somos. Neste instante, eu invoco. Carinhosamente para este encontro, os nossos guias e mentores espirituais que nos querem bem, que nos protegem, que nos ajudam. Eu invoco carinhosamente toda a fraternidade branca, Seraphis Bey Saint Germain, Mestra Portia, Elmoria. Paulo veneziano, Pilarion, Lanto, Mestre Jesus, Mestra Nada, eu invoco a presença dos sete raios, eu invoco a verdade de quem nós somos, eu invoco a presença de toda a estação espacial que está a cuidar da ascensão deste planeta e da nossa ascensão. Me conectando agora com os Pleiadianos, com os Orianos, com os Sirianos, com os Venusianos, com os Arcturianos, com os Lirianos, com todas as cidades intraterrenas deste planeta, em quinta dimensão e outras dimensões elevadas, em todas as frentes xamânicas, ciganas, orientais, Juntamente com os Elohims, Devas e Dragões da Alta Magia, eu convoco o meu código pessoal, a minha poeira cósmica, o meu brilho, a sinapse que sou de Deus aqui, me permitindo mergulhar neste lugar me permitindo ser em totalidade nesta energia que sempre fui porque sempre fui sempre criei tudo aquilo do que sinto agora e do que sentirei amanhã e depois de amanhã. Que nós sejamos instruídos, que nós sejamos amados, que nós sejamos abraçados. que todos os dias de nossas vidas, nós passamos a acreditar mais que verdadeiramente somos filhos do Criador. Que nós possamos ser mais gentis com as palavras proferidas para nós mesmos e aos outros que todo tipo de julgamento caia por terra porque nós fizemos uma escolha de ser a luz em expansão de ser o brilho perdido apenas sim Toda a energia que está por vir e que está vindo, com o auxílio total de todos os irmãos e irmãs que estão ajudando na mudança planetária. Percebam as infinitas frequências que passam pelos seus corpos, Ou se fossem acordes te trazendo mais leveza no dia de hoje apenas respire estas sugestões em amor e perceba que algo está acontecendo aqui Apenas perceba que neste instante você pode receber toda a ajuda que pedir irá receber. Mas o fundamental é você não parar de acreditar em si mesmo. O fundamental é você se olhar no espelho e dizer eu acredito em você o fundamental é você olhar as suas ações e o que você fala e se perceber em profundidade e afirmar eu sei exatamente o que eu preciso fazer agora porque tudo que vocês são é uma força contínua de criação Quanto mais vocês disserem falta muito, mais faltará. Quanto mais vocês disserem eu confio na minha luz, mais rápido você haverá. Percebam que é um lugar muito distante de qualquer julgamento. Então, sintam esta vibração, a recebam, mas apenas para lembrar de quem vocês são. Porque todos vocês são a própria fonte universal de todas as coisas. É claro que alguns se lembraram um pouco na frente disto. E que bom para aqueles que ainda não se lembram. Respirem, sentindo ancoragem e se fazendo um favor. Caso realize esta dinâmica de manhã ou à noite, coloque as mãos no coração e se dirijam até um espelho agora, e abram os olhos, se vendo, chega de se desgostar tanto, está na hora de acreditar que existe um Deus vivo, criando todas as forças dentro de você. neste momento escolho me apoderar da minha herança divina me bem querer me bem tratar viver feliz com saúde abundância conexão acima de tudo para que eu me lembre todos os instantes de minha vida de quem eu sou porque se eu sou filha da fonte se eu sou o filho da fonte, a minha capacidade é infinita. Neste instante, eu me recuso a criar tudo daquilo que me faça mal ou faça mal a outra pessoa. Eu escolho de todas as maneiras olhar com absoluta ternura a todos os níveis de pensamento, e sentimento, porque todos são pedaços meus e Deus está em toda parte, inclusive em mim. Eu me retiro de qualquer recôndito de julgamento. Eu me retiro da dor porque sou amor. Eu escolho, finalmente, ser filho e filha de Deus com toda a força do meu ser expandindo esta luz que jamais se apagará agora e comecem a expandir e vejam que são vocês que expandem suas luzes expanda se visualizando num círculo da cor que vocês quiserem mas caprichem na cor, expandindo, expandindo, qual o tamanho que você quer que seja a sua luz? Do tamanho da sua casa, da sua cidade, do seu planeta, do universo, dos multi-universos, infinito, você consegue se colocar em sua imaginação. Apenas se envolvam desta luz e percebam que ela é mais forte do que qualquer coisa e é perfeita para a sua vida, porque você é a sua própria ajuda respire e vão, aos poucos voltando abrindo os olhos Hum, delícia ai que gostoso não fecha fica assim ó pega a aguinha quem já tinha uma aguinha aí perto hum. ai que delícia melhor E vocês estão proibidos de me dizer que é difícil sustentar isso aqui. Depois dessa, <risos> vamos às perguntas. Quem tem perguntas, que quer aproveitar? Agora não trava mais. Você vai vendo, começou as ancoragens, xixi xixi xuxu a Elaine eu tenho uma pergunta hum, eu também sou Oriana você fica chateado pela maioria das vezes ó não sempre ser um sinônimo de reptilianos e seres ruins nunca vejo falarem bem de nós Ai. mas ó pensa bem comigo Elaine é assim é... todos os planetas de uma forma geral os outros que já ascensionaram eles passaram por histórias muito densas né a gente já foi exilado de vários deles não necessariamente exatamente sempre é, necessariamente exatamente é engraçado mas não necessariamente exilado de todos mas, né em várias situações então aqui nesse planeta ainda tem uma uma tendência muito ao horror ao pejorativo é, ao que é considerado ruim por causa do julgamento. Eu estava até agora mesmo fazendo uma sessão e a irmã querida que estava aqui, ela falou nossa, o pessoal tem ainda esse, essa tendência e tem de, de muitas formas. Eu percebo isso até de pessoas que estão se trabalhando e tal, mas isso se encontra um pouco no inconsciente. Então são vestígios que precisam... É, ser olhados então assim não fica chateado porque é, se a gente olhar a própria roda cármica o que nós fomos a gente já passou por por tudo nós já fomos tudo de, de todos os diferentes níveis que existem a gente já foi de tudo mesmo já experimentamos muitas personalidades seja é, personalidades mais brutais violentas e outras nem tanto e até pouco tempo algum ou seja algum parente ou algum colega de trabalho ou qualquer coisa que seja porque é em maior ou em menor grau esses julgamentos né pode ver a gente olha alguns alguns países em guerra a guerra civil vários tipos de guerra mas isso não é muito diferente mesmo daqueles que escolhem estar em paz é, na maior parte do seu tempo mas ainda assim reverberam algum tipo de guerra e ataque não aceitação contra uma um grupo de pessoas ainda tem isso né tem essa essa divergência então é, a pessoa começa a acabar com a guerra dentro dela e aí ela fica em paz totalmente né? não quer dizer que o mundo é, pense diferente então é o pessoal ainda fala mesmo que é o pessoal de óleo não é legal que imagina eu tenho um fractal de óleo, eu tenho um pai que é de lá, o Torbi, né? Eles são muito amáveis, eles são inacreditáveis, eles fazem trabalhos incríveis. Eles aprenderam muito na época do que aconteceu com o óleo, mas hoje o óleo está muito bem, está restabelecido. Eles, eles se ajustaram lá tudo, o planeta está, está lindo e ascensionado. É, e, e os reptilianos, nem todos são... Ruins, né? Igual a raça humana. Tem pessoas que estão no estágio ainda mais ignorante. A mesma coisa aconteceu com os reptilianos. E uma coisa legal que eu tive uma, uma revelação, ele já tinha aparecido para mim há muito tempo atrás. E aí depois ele apareceu de novo e tem aparecido. É um, eu tenho um dos mentores que cuidam da linhagem é um, um reptiliano, mas, nossa, ele é muito iluminado. Gente, ele é muito iluminado. Ele tem um terceiro olho aqui que Solta uma luz dourada. Tem uma uma vestimenta toda branca, sabe? Ele tem o um olhar um dos olhares mais puros que eu conheço. A primeira vez que eu vi eu levei um susto porque eu tinha essa crença, né? Do, do medo dos reptilianos. Aí ele olhou, ele só ficou assim me olhando aquele olho dele. Falei, ai amigo, é muito para minha cabeça. <risos> Na época ele riu, riu mentalmente, né? Porque ele não não fala com a boca. E aí depois eu comecei a ver o trabalho em luz, né? O quanto ele é bom. Ele ajuda muitas pessoas. Né? Ele me dá conselhos incríveis. então tem uma energia altíssima. É, ele vibra entre sétima e oitava dimensão. Já está conseguindo vibrar em nona. Então, quer dizer, é, é muito... As pessoas não têm tanta informação hoje aqui. Eu até brinco com as amigas, com o pessoal que a gente tem que parar de procurar tanto em Google e começar a escrever o que a gente está recebendo de informação do nosso coração porque esse lugar que nós estamos indo pode ver tem pouquíssimo sobre vale muito sabe a gente é, escrever mesmo sobre as sucessivas histórias né? em cima da verdade pelo menos um, uma coisa similar à verdade e não tanta fantasia da Tena estelar aí desculpa com todo respeito da Tena <risos> mas é notícias sangrentas estelares né tá faz parte da história como muitos planetas em sua fase ignorante ainda em processo de ascensão todo mundo já viveu então acho que vale uma boa ressignificação aí é porque todas as raças têm tanto, a parte que não é tão, né, que a galera ainda tá crescendo, expandindo, e a outra que não. A mesma coisa os greys, né, todo mundo, ah, porque os greys, eles sozinhos, eles manipulam, né, e eu já tive contato com greys que eram ótimos, né, eles estavam me ajudando geneticamente ali, eu, eu tive essa consciência, se assim, acordei na nave... Falei, o que vocês estão fazendo? Eles, ah, ela acordou, ah, mas dá uma justificativa. E aí eu via que a energia era muito boa, que eu, eu não acredito primeiro no que fala. Eu primeiro leio a energia. Então aí eu senti que era uma coisa muito boa. Meu espírito estava totalmente em paz, né? Quer dizer, meu corpo astral estava totalmente em paz ali. E aí eu me entreguei, eu falei, ah, vocês só querem meu bem. Aí um deles pegou na minha mão. E fez assim, sabe assim Tipo afirmando com o meu sim né, Que eles não entendem dessa maneira Então eu apaguei E acordei super bem Acordei meio mexida assim Sabendo que eu tinha passado por algum procedimento cirúrgico é, Mas eles falaram Que estavam abrindo espaços Para acelerar minha cristalização na Terra E eles estavam ajudando nesse departamento Que eram Grace Confederados Então que graça né mas não, não me incomoda o pessoal falar porque... Estou oh, ouvindo vários unidos aqui. Eles estão adorando que a gente está falando bem deles. Ai, que bom. Mas vocês são muito benquistos. É, não me incomoda mais porque não ressoa mais comigo é, o que as pessoas dizem nesse aspecto, sabe, Elaine? Eu acho que, que cada um fala o que tem que falar e, e a gente segue o percurso. Né, escolhendo é se ferir ou não né <risos> obrigada por estar aqui Oriana <risos> deixa eu ver vamos lá a Hilda maravilhosa Hilda qual a sua visão do Rosário a repetição da oração é a oração é como se fosse um ancoramento né é lindo é, uh, você sabe que teve uma vez não sei se eu já falei em algum vídeo isso há muito tempo, eu estava totalmente desconectada, toda, 100% desconectada, era uma, uma fase de farra, eu era bem farra, então, uns, acho que 14 anos, bem novinha na farra, na balada, e teve uma amiga minha, que ela era bem católica, e, e aí eu lembro que eu caí, assim, no tapete, fiquei quietinho, que a gente voltou de uma balada, e fiquei quietinha assim, falei, Ai, tô cansada. Nossa Senhora, acho que a gente exagerou hoje. Aí ela foi, ela ficou preocupada comigo, só que eu tava com o rosto virado para lá. Eu não vi o que, que ela tava fazendo. Aí ela pegou na minha mão. Né, eu tava com a mão para cá, tava de bruço, virada para cá, ela pegou, né, nessa mão. E aí ela ficou em silêncio. Eu comecei a sentir uma vibração passando dentro da minha pele. E aí veio na minha mente que era uma vibração de cor dourada. E aquilo rápido envolveu o meu coração. E do coração abriu um campo de luz enorme. E aí senti a presença de Jesus, senti... Nossa, falei, meu Deus, você está fazendo uma oração para mim. E ela, como que você sabe? Eu estou sentindo a partir dali minha vida mudou. Então assim, a oração ela é incrível. Qualquer tipo de comunicação que você faça com uma boa intenção, sincera, não importa se é rosário ou se, sei lá, pega bolinha por bolinha nanana, em repetição. Claro que quanto mais repetição, mais aprofundamento você está. Mas tem um outro porém. Se você fizer com muita entrega em pouco tempo, você se torna essa totalidade na, na oração. Então, eu não discordo, é, eu acho que toda boa intenção, como eu falei, tudo é válido, mas a gente só tem que prestar atenção nos deveres que as pessoas falam. Ai, Reza 400 Ave Maria, 400 Pai Nossos, com 200 Ave Maria, quando sei o quê? É, é, esses regimes mais fechados, isso eu não concordo muito. Mas, poxa vida, se a pessoa ainda acredita nesse lugar, quem sou eu para falar para ela não fazer, né? Se ela acredita que isso vai ser a salvação dos pecados e tal, tá bom. Ela tá nesse estágio do qual eu respeito muito, do qual um dia eu também vivi, que foi uma etapa muito importante para a gente seguir para outros caminhos. Né? Hoje mesmo eu, tava, eu tenho o Chokurei, um adesivo do Chokurei aqui que meu marido colocou de presente, do símbolo do reiki, e eu estava comentando com uma amiga, nossa, como eu sou grata ao reiki. É, hoje eu, eu não uso tanto os códigos do reiki, mas eu sei que eles habitam em mim, no meu DNA e alguns que eu uso mais para limpeza que é o e o Daikumil, que limpa mesmo nossa senhora se eu fosse os terapeutas eu sempre usaria em cada sessão porque ele tira mesmo rápido te desconecta do campo e limpa os miasmas de troca que o povo fala que é enviar rei que não mistura né é, isso é um algo de experimentação que a gente está percebendo que mistura sim que não é verdade toda vez que você entra no campo de alguém né, como você está em luz, você traz isso um pouquinho para o seu campo, então é importante fazer uma, uma checagem. Hoje eu transmutei bastante de várias pessoas, tive vômitos energéticos, assim mas tudo engraçado. E a Alice ficava me ajudando, ela fica me imitando, ai meu Deus, falou o que vai ser deste ser, né que ela dá risada, ela faz assim as limpezas, a figura então eu acho que tudo é válido né toda etapa é válida a gente tem que respeitar então se você ressoa com o seu coração de fazer ai amiga faz com sinceridade que vai ser bombástico deixa eu ver ah, a Marisa boa noite obrigada por nos trazer esses esclarecimentos sobre outros povos às vezes nos baseamos na opinião de terceiros e acabamos repetindo padrões impregnados de julgamento é verdade até que a gente viva a experiência né Marisa é, é, tá me vindo muito para gente falar né, das outras raças é, mas de uma forma também geral né então assim eu acho que tá na hora mesmo da gente começar a trazer um pouquinho mais de informação assim mais no amor entendendo que tem todos os grupos estelares de muitas raças não só essas né que que a gente está falando aqui ajudando com uma boa finalidade mas também é, certamente tem o grupo <risos> que faz umas coisinhas diferentes por aí mas está na hora da gente realmente começar a falar sobre isso eles falaram que no momento oportuno as informações vão começar a se abrir que agora é o um momento claro da gente se entregar sentir as energias mas principalmente mudar as nossas atitudes isso eles estão pedindo todo santo dia nos últimos 10 anos tá um, o Cláudio tá perguntando assim ó e Cláudio Oi querida Marise uh, me fale sobre a sensibilidade que todos temos Uh, não me incomoda o sentir mas incomoda ficar sentindo incômodos no corpo em forma de ansiedade e aperto por muito tempo tá você sabe que esses sentimentos Cláudio que vem uh, são lugares que todos nós a gente está recebendo muitas frequências de luz todo mundo ninguém escapa né então a Terra ela está apresentando um caminho para que nós nos tornemos cada vez mais essa unificação, né? De estar tá bem alinhado, 100%. Lá no fundo do fundo até aqui, né? até aqui fora. E e eu tô percebendo que as pessoas estão trazendo esses incômodos à é né? muito, muito incômodos, seja de dor, de ansiedade, aperto, né? porque é justamente lugares que precisam ser vistos. Aí você fala, nossa, mas aí eu vou lá, tomo um floral homeopático, ou até vou hum, toma alguma coisa, assim, algum remédio para ver se passa, mas aí o problema, ele... não digo o floral homeopático, porque ele cuida da emoção, só que ele mostra para você o que quer. É, né? Agora, os remédios mais químicos, eles trazem uma anestesia, então, aquilo que está gravado no seu inconsciente, no seu, no seu espírito, né, na profundidade do seu espírito, ele precisa ser visto, ele precisa ser ressignificado. Então, eu vou, eu vou te sugerir, ó, não falei, coincidências não existem. Falei do Reiki, que tem um símbolo que, se eu fosse, as pessoas eu também usava bastante. Ele, ele sozinho, não precisa fazer aquelas ancoragens ele se chama Sei Requi, ele é livre, tem no, no, no, no Google, você pode pesquisar Sei Requi, você fala três vezes, Sei Requi, Sei Requi, Sei Requi, você pode visualizar ele indo no lugar aonde você está sentindo o desconforto, o aperto, a ansiedade, deixa ali um tempo, faz uma oração com as suas palavras, fala, olha... Eu não quero mais me livrar de você, de ansiedade ou aperto. Eu quero te compreender para te ressignificar em luz agora. E aí você fala várias vezes na oração, fala que eu tenha a devida orientação, porque eu sou um sábio e eu sei reverter essa situação e fica um tempo nessa né? energia visualizando sei que você pode visualizar ele na cor verde tá bom ele parece um dragãozinho aqui. se eu tivesse no, no YouTube é que eu colocaria no YouTube ou no computador eu daria um jeito de colocar a imagem aqui para você então faz isso que vai ajudar vai ajudar num alinhamento das suas emoções né é importante que a gente faça não desesperadamente para sair da situação, mas entendendo que aquilo foi criado de alguma maneira por você que a ponta de quem começou a criar foi você seja no teu passado quando você era criança seja num outro passado em outras existências faz isso e me conta depois como é que foi pode ser que venha muitas outras sensações mas eu quero demais que você confie que você está sendo guiado. Então, faça a oração, ancora o aqui, coloca na região ele totalmente verde e fique um tempo sentindo essa vibração, como essa energia que a gente está aqui hoje, que está demais. <risos> ah, preciso de orientação nas transmutações, gratidão. E falando em transmutação, você está inspirado, hein, Cláudio? junto com você aqui depois ele Verde você pode se visualizar com a chama violeta e ficar um tempinho nela só se visualiza e fala mas Marise só na chama faz faz respira tenha paciência porque muita coisa tá vindo à tona hoje o, o Paulo Veneziano até eu fiz uma canalização e aí ele falou olha a, a mudança na grade magnética ela não traz só o êxtase em amor. Ela tá trazendo tudo aquilo que vocês estão sustentando, contrário ao amor também, para que vocês entrem em sintonia. Então é só a gente ter paciência e deixar passar. Não precisa ser insuportável, porque sempre depende do nosso ponto de vista, tá bom? Eu espero ter ajudado, meu amor. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos lá. A Letícia. Então, nós podemos fazer ancoramentos, iniciação todos os dias, pois minhas costas doem muito. Com certeza. Olha, Letícia, vou te falar uma coisa cá entre nós. É, eu achava que eu tinha que fazer... Em, você vê, né? A gente está realmente reaprendendo. É, eu fazia um pouquinho no dia, alguns ancoramentos. Não digo nos últimos... É, seis anos cinco anos porque eu tô eu tô atendendo então é o tempo inteiro ancorando ancorando ancorando cinco vezes por dia eu tô ancorando vai dormir tô ancorando acorda tô ancorando para sair do campo da pessoa eu tô ancorando e limpando então é um ancoramento é tipo 24 horas em ancoramento até no meio da noite eu, eu vejo minha mão levantando fazendo limpeza ancorando mas o que eu percebi é que uh, essa sensação de ancoramento ela nada mais é do que a, a verdade sobre quem nós somos. Nós somos o próprio ancoramento. Nós somos a, a voz de Deus. Nós somos é, a, o combinado dessas invocações que a gente faz aqui. Essa força ela está no nosso magnetismo, mas como a gente não confia, a gente precisa chamar a turma toda. Pum, pum, pum, pum. Aí vem aquela ativação e você acredita. Por isso que eles pediram, comece a acreditar em você também, porque é a sua radiação que se torna esse verdadeiro portal ancorado. E aí chega um momento de tanto você fazer que esse ancoramento ele não se fecha mais. Você sempre está ancorado, o tempo inteiro. Você está acordado, você está lúcido. Como se tivesse um olho gigante aqui no teu peito. Acordei, cheguei, estou aqui, estou tô... só de zóio preservando a minha luminosidade, preservando o que eu sou, o que eu, eu tô me tornando, né, dependendo para cada etapa, o que eu me tornei, enfim, é muito lindo. Então, sim, faça, porque se as costas doem, tem muitas explicações por trás. Eu até essa semana eu vou soltar um vídeo mais pro final da semana uh, sobre a relação das dores com a metafísica. Tem um livro ótimo do do Gaspa, né, do Gasparito sobre metafísica e as dores e as correlações mas assim eu não vou me aprofundar vou fazer de um jeito bem geralzão só para gente ter um, um indicativo e as pessoas começarem a conversar com esses lugares inconscienciais de traumas que estão gravados no inconsciente que a gente às vezes nem percebe então por isso que eu falo direto nos vídeos olha para o corpo presta atenção é ver perceba, tem alguma coisa que você não que tá passando sem que você note. Então é, eu vou passar essa relação, mas a dor nas costas tem várias explicações para isso. Ah, é, às vezes não acredita que é capaz. Tem tem várias explicações, mas até quinta-feira eu já já coloco aqui para você, tá bom? Mas faça os ancoramentos que vai elevar a sua vibração, né? É, e aí preserve essa Vibração elevada. Esse é o grande jogo, mas se a gente cai é porque a gente voltou a vibrar com essas ferramentas inconscienciais que tem dor, é, tem traumas e uma série de coisas negativas. Aí o corpo só tá sinalizando mesmo. É... A Tavani hoje senti muita dor de cabeça, tomei remédio, não adiantou. Tinha muito tempo que não sentia isso. Olha, meu amor, por conta das mudanças que nós estamos tendo aqui as dores são indicativos de todas as maneiras de uma resistência e sempre a resistência mesmo a gente sendo reprogramada lá nas naves né passando por inúmeros processos cirúrgicos eu percebo por experiência também do que eu vivi e por, por escutar muitas outras pessoas falarem sobre isso é, que, como a gente tinha, no meu caso, né? Eu tinha o drama, tudo era muito contundente, né? era pesado, era na paulada, tinha um dramão. Então a cabeça parecia que ia estourar, sabe? vinha umas coisas que parecia que ia ter parada cardíaca, né? Não, não é. Poxa vida, e aí um dos mentores falou. Tem que ser assim. E aí, eu perguntei pra um amigo meu, um lindo Cris da Medical, um beijão pra ele se um dia ele assistir. Ele falou: Má, você tá se punindo, você escolheu que fosse assim por causa de coisas que você fez em outras encarnações, então você tá escolhendo que seja tão doloroso. Eu falei: Não, mas não quero me punir, então muda o jogo. Aí, a partir daquele dia, eu comecei a mudar mesmo o jogo. E foi impressionante. Eu fiquei uma semana falando que eu não escolhia mais sofrer em dor, que eu não me punia pelas coisas que eu tinha feito no passado, que eu, bem da verdade, escolhi a minha mãe, me perdoar em profundidade, e seguir o que eu tinha que fazer aqui. A dor passou e aí eu continuei os processos, é evidente, mas numa outra camada, de um outro jeito. Comecei a passar pelos processos de um jeito muito leve. Mas por quê? Porque o meu olhar mudou sobre aquela perspectiva e, e tudo virou, as dores pararam, eu comecei a ficar cada vez mais leve, mais suave dentro, mesmo com pessoas é, tentando atacar, né? Não entrava, começou a cada vez menos a entrar, cada vez menos, cada vez menos. Eu falei, cara, uau, é isso mesmo que tá acontecendo? Aí veio, é. É isso aí. E vai ser cada vez mais suave quando se escolhe. Tá? Então realmente não era o remédio, tava tá ali. Mas só você falar, é que essa liberação, essa cristalização seja muito tranquila. Eu não quero mais resistir e ficar guardando nenhum registro de dor dentro de mim, não. Vai falar com o coração. Você vai ver que a dor passa mesmo. <risos> Ah, Liliana, outra noite acordei com muita dor de cabeça pela manhã, apliquei energia acreditando de verdade minha capacidade, fiquei um tempo, mas não melhorou, será que por não acreditar inconscientemente, ou teria outra razão, Liliana, vamos lá, é... você teve medo da dor de cabeça? Me responde aqui. Você ficou com medo? Ah lá, a Cláudia, a dor passa mesmo, passa. Liliana, me responde se você ficou com medo. Vou esperar. Eu falo com todas vocês, todos. Não pensei sobre isso na verdade, mas talvez sinto. tá? Respira, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você ficou com medo da dor de cabeça? Sim ou não? A primeira coisa que vem. Me responde. Porque não é uma coisa que se pensa. O inconsciente não pensa. Ele é um registro que é. Me responde. O que que veio? Bingo. Porque eu tava vendo na sua energia... Gente, e ó... Tudo que eu tô falando não é que esteja errado pelo amor de Deus a gente tá aprendendo junto a aprofundar esses essas emoções do inconsciente que ainda trazem gatilho para a gente se alinhar e entender por que, que algumas coisas não dão certo né pensa você a tal da balança é, se eu tenho 90% medo e 10% de confiança o que que vai funcionar mais né então você entende isso o medo, ele ainda era maior, mas eu fico tão feliz de você ter aplicado energia, porque você está educando o medo no seu lugar de confiança. E é uma crescente. Comigo foi assim também e com todos nós é assim. A gente começa a ganhar, ganhar força construindo esse lugar de, de confiança. É, eu lembro que eu fazia os ancoramentos. Né? Eu já contei para vocês. Pai, nós estamos no céu muito Deus, Nossa! <risos> Zero confiança, né? Então, eu levava o dia inteiro rezando dois dias, rezando três dias, passando mal. Nananã. Mas por quê? Porque era eu, né? Era eu que não estava confiando. Então, aí eu fui observando. Ai, olha, eu não tava acreditando. Aí eu passei acreditar muito nos ancoramentos muito, muito muito muito muito e foi lindo porque aí eu vi que funcionava mas aí eu tomei o puxão de orelha que é o que veio aqui para gente também acreditar no, na nossa própria coragem claro em união com o todo mas na nossa própria coragem então são etapas a etapa de mais acreditar que não vai dar certo que a confiança eu acredito mas é uma parte do racional que crê porque estudou fez né tá sentindo as conexões mas todo o teu corpo ainda guarda memórias de dor de, de medo mas que ele tá fazendo as devidas liberações então todo dia se fazendo não só quando vem a dor se faça todos os dias dizendo que você tá fazendo esse trabalho. Menina, vai melhorando, melhorando, falando eu confio, confio, confio, confio, confio, confio, confio. confio que chega uma hora que aí não tem para ninguém. Sai na hora mesmo. Eu já vi coisas instantâneas acontecerem quando tá unida essa confiança com o corpo físico. E todo mundo tem isso. Fantástico. Deixa eu ver o que mais se tem mais alguma cosita aqui. Ah... O Adrian, você já conseguiu chegar ao corpo monádico igual a Keurin? Olha, Adrian, eu tava em processo de né, eu passei primeiro pela minha ascensão espiritual, aí depois foi numa gradativa de, de múltiplos corpos, né? E aí, a, agora até foi, acho que foi. Começou faz três semanas, quando eu, eu iniciei algumas canalizações mais assíduas com o com Comando Astra, que eu aceitei uma missão com ele. e Só que quando eu trocava informação com ele, começou a ampliar demais. Eu assim, até falei: meu senhor amado, com quem que eu converso? Tive umas rupturas fortíssimas, assim, de, de lapso de consciência. deslocar esquecia quem eu era. Nossa, foi... E eu ali, né? Quietinha. Tá tudo bem, tá tudo bem. Mantra pessoal de mamá, tá tudo bem. Aí, veio uma explosão de amor que eu falei pra vocês no outro vídeo. E eu ali eu me senti a unificando, que eu tava em estado átmico, né? E aí, ontem, que eu até falei com a Keurin. É porque eu... Eu não queria aparentar ser arrogante, sabe, de porque eu, eu fiz a consagração na Iosca. e acontecer algumas coisas engraçadas ali. Porque quando vinha a força da Iosca, todo mundo fala: "Ah, você, você se entrega, você perde o prumo ali". E na, naquele caso, comigo, gente, foram três shots, foi um porradão, foi foi lindamente conduzido pelo Conde ali. Nossa, gente, você quer um lugar sério, é o Conde. Incrível, é em alegria. Que o processo é feito, é bem divino. Muitos rezos, lindo. Eu controlava aquela força, não no controle de aí a mente, o controle não. Eu eu não é controle, não vou usar essa palavra. Eu ventava com a força. Eu entendia como ela funcionava. E aí veio o Shiva e falou: agora você entendeu. E aí, eu vi os sete raios pelo meu corpo. Eu me sentia totalmente integrada. Eu transmutava ali o, o peso, a densidade que tinha, né? Da grande maioria e também coisas ainda que estavam no meu corpo físico. Mas era lindo, era uma brincadeira. Só cansou porque a gente ficou sete horas. Aí né, meu corpo físico, eu, dá pra você ir tomar um banho, menina, né? Mas não foi uma canseira de, ai, nossa, tô. Não, é... Nossa, eu preciso ir, eu tô entupida de miasma aqui, preciso ir lá tirar. E, e dito e feito, eu fui, tirei, foi gostoso. Fiquei, só tava cansadinha mesmo, né? Eu tinha feito bate e volta no Rio. Então, voltando à questão, aconteceu de ontem pra hoje, mas foi um processo. Que legal, que você perguntou, não foi à toa, acho que eu tô aqui, que tava no rodízio, né? Porque foi muito forte o que aconteceu. É, eu até justamente falei com a para constatar que aquilo estava acontecendo porque eu não senti que eu precisava buscar mais nada. E falando de uma forma humilde, tá? Falei, cara, eu não preciso buscar mais nada. Eu me encontrei em Deus, né? Só que quando você entra na mônada, mesmo para ficar, porque eu oscilava entre entrar e sair, eu tava sendo codificada, partes por partes, células por células. E eu ainda tô, tá? Tô aqui na frente de vocês, mas eu tô indo em processo. Ontem para hoje, meu corpo fazia assim, ó. É, acabando com os teatros que eu tava sustentando. Porque a partir de agora... É... Eu vou, eu vou viver relações verdadeiras de todas as formas. E tem que ser íntegro, tem que ser mesmo inteiro, tem que ter conexão. Tudo, tudo, seja o meu trabalho, seja o meu casamento, seja a minha relação com os meus familiares, seja com os amigos, seja o meu eu com a terra. Vai ter essa ressonância e vem a força monádica dessas desse conglomerado de consciências né, dessas realidades paralelas que eu tenho aí numa fusão de luz dando gás para que eu receba uh, as informações todas da mona que nem eu tô falando com vocês eu tô sentindo esse pulsar meu peito tá todo aberto meu chakra cardíaco tá ele ele vibra que não não tem parece um farol enorme assim Gostoso, delícia. Ai, já pensou? Todo mundo se acendendo e a gente restaurando essa terra, todo mundo junto. Aí pronto, acabou. Acabou o problema, acabou a guerra, acabou o conflito interno de todo mundo. E é então eu tô recebendo esse fluxo de informação. É muito forte. Ontem à noite eu até chorei de emoção porque eram muitas emoções vindo e eu fazia assim e saía. Era muita luz entrando. Falei, Kéure será que eu, que eu perdi a cabeça ela não amiga é verdade você conseguiu <risos> aceita agora tudo vai se reformular nesse lugar e aí a potência da mônada, ela ela vai começar a organizar fora porque você começa o trabalho interno e aí você expande para o externo também vibrar exatamente igual ao seu corpo interior então eu tô, é, é lindo, é emocionante, é calmo, é tranquilo, é equilibrado. Mas como eu falei, dá fortes emoções por conta da adaptação frequencial que se expande pra fora. É igual você alinha, alinha, alinha tudo dentro e de repente... Puh, entendeu? Então... tô tendo a coragem para também me empoderar do ancoramento do começo que foi trazido aqui. Confia no que você está vendo, confia no que você está falando, confia no trabalho que você está fazendo. Porque todo mundo é. Todo mundo é esse lugar. Né? E, puxa vida, foram sete anos todos os dias olhando para isso sete anos todos os dias olhando para isso antes eu atendia sete olha sete anos sete horas atendia sete horas por dia mas assim atendendo eu tô a cinco né mas eu tô há sete anos né, nesse mergulho intenso porque eu sou uma pessoa muito intensa e apesar de eu não parecer eu sou bem focada <risos> sou meio voada com algumas coisas aqui da terra mas eu sou muito focada então é lógico que até o resultado né só que a gente faz faz faz e, e, e parece que nunca vai chegar né mas chegou eu tô tendo a coragem aqui de falar que sim e que todos vocês também vão chegar cada um já tá tudo no processo já estão fazendo muito bem <risos> Patrícia, que lindo, uma gratidão por compartilhar seu processo. Eu que agradeço. Oh, meu amor, foi tão lindo o seu trabalho. Pat é uma grande trabalhadora da luz, ainda mais que pronta para tudo e ela veio para isso. Veio para isso mesmo. Maria logo ouviu uma voz, abriu o olho, foi horrível. Aquele ser na minha frente, depois ele andando para lá e para cá. A parede abriu, ele entrou dentro da parede e a parede fechou. Tá, eu, eu acho que você está falando de algum episódio, né, Maria? Ó, primeira, é tudo enganação, né? <risos> ah, esses irmãozinhos, eles usam os medos inconscienciais que a gente tem para deixar a situação mais trash possível. Né? Então, o nosso ponto de vista deixa a situação pior. É, é, é só a gente não julgar, saber que eles estão criando aquelas formas distorcidas para justamente deixar a gente... Ai, meu Deus, o que, que é isso? Mas quando você ancora luz e verdade, você vê o verdadeiro rosto dessas pessoas e pode aparecer o mais distorcido de todos. A gente, só a gente escolhe é, se fica com medo ou não. Viu, maravilhosa? <risos> Deixa eu ver o que é mais. O som tá baixo, tá muito baixo. Ah, desculpa, Silvana. É, eu eu eu tento fazer o máximo que eu posso aqui, viu? Eu falo mais baixinho mesmo, mas eu faço com muito amor e carinho. Como eu ainda, né, fico nessa frequência, meu tom abaixa. Mas eu acho que tá dando para ouvir. Você foi a primeira pessoa que que eu acho que talvez o celular esteja mais baixinho, né? <risos> Ah, o Almir Marisa, é normal hoje nós sentirmos frios diante dos ancoramentos do mundo das, trans, das transformações catastróficas Almir é assim a gente nós somos captadores de vibração o tempo todo né então a gente capta tanto quente quanto frio né então é super comum é, tem gente que sente essas captações como um, um presságio, porque nós estamos como um organismo vivo. Então, dependendo de novo do seu ponto de vista, das suas crenças, você recebe aquela informação de uma determinada maneira. É, e se de uma certa forma ressoa é, em preocupação, medo e tal, é, pode ser que você receba de uma outra maneira, mas a captação, ela é fria ou quente. Então, é comum. Tanto ancoramentos, quanto qualquer tipo de evento, quanto um alguém falando alguma coisa. E aí, você pode começar a perceber se alguém falou alguma coisa, ou veio um, algo para você, ou a sua captação no lugar. Se for muito densa, é sempre da cintura para baixo. Sempre, quer dizer, do estômago para baixo. Você percebe as radiações... Ali vibrando, sabe, nos seus chakras, fala ui, hum, né? Por exemplo, o sentimento de raiva, né? Quando eu percebo alguém que tá com raiva e aí inconscientemente a pessoa quer endereçar você, eu sempre sinto no, ah, do lado esquerdo, no, no ovário ou no intestino. Eu sinto um, um soco assim, ó, pum! aí meu corpo avisando. Energia chegando. Aí eu falo, não, não, não, amiguete, não, amiguete, não, não, não. Aí pego aqueles átomos energéticos e vou transmutando com a chama violeta e devolvo em amor para a pessoa e emano a chama violeta para a pessoa. Não de novo com o intento de fazê-la mudar. Mas sempre acontece quando a pessoa está em busca de melhora, quando ela escolhe melhora, independente da forma, é, a pessoa melhora cinco minutos depois, é bem legal. Então, é isso. Deixa eu ver. Cheguei agora. Feliz pelo seu processo. Nos dá força e coragem para ir também para esse lugar onde só o amor e luz existe. Um, vou fazer o que tiver de fazer. Ô, oh, Marlene, minha linda, isso vai, só vai, pratica, que é real. É, e eu gosto de esmiuçar um pouquinho, apesar de eu não ser minimalista, mas eu gosto de esmiuçar os... É, os processos para a gente entender o que que é normal o que que não é para ir tirando a gente da caixa né? e depois mais para frente os deslocamentos a sensação de solitude vontade de mudar tudo vontade de mudar de emprego de marido de, de esposa de blá blá blá dos os pqv para cavar enfim então é, acontecem muitos momentos né desde a, da sede que eu falo direto é, Para vocês irem realmente entendendo de forma detalhada os processos, e eu tô vendo que a maioria tá passando em transmutação e em dor. É comum, tá vindo porque vocês estão aceitando a luz e tá clareando cada vez em vocês aquilo que não ressoa com amor. Então, vocês pegam um percentual do que vocês já acreditam em amor, chama pelo ancoramento, porque eu vejo que a maioria ainda. É, acredita mais no ancoramento e de novo não é um erro, né? porque depois vocês vão se sentir o próprio ancoramento, e claro, criando essa alquimia maravilhosa com toda essa hierarquia. Né? É, é um processo super natural de encontrar quem vocês são. É muito bonito. Deixa eu ver, alguém quer mais aproveitar. Você faz muito mais do que pode, irmã. Ô, oh, meu amor, eu te amo. Eu te amo muito. Muito obrigada por estar aqui. A Kátia, que linda. Obrigada por dividir com a gente. Ai, vocês são lindos. Ó, oh, mais uma perguntinha, vamos? Vamos lá? Mais uma, mais uma, mais uma. Quem quiser. Tô esperando. Qualquer coisa desde coisas mais simples não se sintam acanhados, aproveita aproveita mesmo ah, a Kátia sim, eu sinto que desde a pandemia me isolei e fiz um mergulho em mim, agora sinto dificuldade em voltar principalmente em relação a ter um relacionamento, sinto que não estou preparada oh, Kátia, você sabe que isso é um é, Assim, o que eu percebi na pandemia, né? Quando a gente ficou ali em casa, parado, meio que você teve que saber lidar com quem você é, né? Com tudo. E aí veio a, a, o chamado. Mergulhe em vocês. A grande maioria começou a despertar mais no, no período da pandemia. Eu falo que o meu maior processo, assim, de... Foi no período da pandemia e depois foram outras coisas, né? Mas o, o maior processo foi lá, é, naquela época. Começou muito antes, mas ali rasgou. E aí o que que eu percebi? Que, para quem entendeu, mergulhou em si mesmo, depois, quando a gente começou a voltar a ter vida, eu lembro que eu fui fazer um, uma visita com um parente, e como eu estava acostumada a só estar com a minha energia, a energia da minha família, quando eu fui para o parente eu percebi o quanto os lugares e as pessoas influenciavam. E aí cansou, porque aí eu não estava mais conseguindo sustentar a energia que eu estava. E aí veio até um pouquinho de ego distorcido na época. Ah, não vou mais lá naquela casa não, pessoal. Não tá bom não, mas não era. É porque eu estava acostumada, eu entendi a minha energia e eu tive que... Agora treinar para sustentar essa energia que estava um pouquinho melhor, porque ainda faltava bastante é, para me sustentar nesses outros lugares, que os outros lugares não, não poderiam me engolir, que eu estava totalmente ainda alienada a essas energias. Quando eu percebi essa virada, eu falei, não, deixa eu ir lá de novo, não, não, não vou cair nessa do, do egão, não. Eu vou lá de novo, aí eu fui e aí eu eu comecei a perceber que a gente tem uma tendência à adaptação rápida energética do lugar é. só que tem duas vias ou você cai totalmente naquela vibração e você desce se tornando a energia daquelas pessoas ou seja você perdeu o teu eixo de vibrar sozinho a tua energia ou você preserva mas para não ter um desgaste da sua força você preserva amando aquelas pessoas entendendo que cada um é no lugar onde acha que tem que estar. E quando eu vi aquilo, eu lembro que a mentoria apareceu, o Paulo veio na minha cabeça, Paulo Veneziano. Vi que o amor é tudo. eu falei: "Nossa, e falar agora vem o treino, que aqui ainda tá fácil essas pessoas você ama mais fácil. <risos> agora eu quero ver você movimentar e aí o treino começou de fato de aumentar cada vez mais a minha energia e aprender a sustentar nos lugares é. então o que tá acontecendo com você é porque ficou tão gostoso estar tá fechado nesse lugar que aí a gente se conta de não estar pronto mas assim preparado você tá porque você é a fonte criadora né se você começar a ir aos poucos sentindo passando por esse processo que no começo cansa de misturar as energias, mas depois você vai criando estabilidade. É, eu tenho certeza que se for exatamente isso que você quiser, você vai ter. É, é, talvez nem é uma questão de é, de voltar ou é uma questão de querer é, ou uma questão de não conseguir ou não poder é querer porque Kátia você pode fazer tudo o que você quiser meu amor tudo <risos> a família eu só amo você eu também amor da ah, Cláudia que bom a casa encontrar você agora coisa linda o Renato o que tens a falar sobre o mês de março meu mês uh, Niver. minha mãe faz amanhã também ah, mãe, se ela for assistir, vai fazer 6,1. Ah, nem vou errar para cima, senão ela vai ficar bravo comigo. Não, não vou. Acertei. Renato, bom, amigo, como você quer que o mês seja? <risos> porque assim, você vai determinar dentro como a sua vida vai fluir, vai ventar. Mesmo, porque assim eu posso falar de pessoas que estão na regência do signo X e tal mas tá dependendo muito do, do foco em vibração dessas pessoas né porque eu conheço pessoas totalmente que estão vibrando no negativo e pessoas vibrando altíssimo E aí você vê que é, essas que estão né, vibrando negativamente elas entram no, naquilo que chamam de inferno astral não sei o quê Ah porque é normal o inferno astral começa o giro da história ah, e aí nossa começa a dar tudo errado a pessoa começa a... mas também conheço aquelas pessoas que meu Deus do céu né? quase ah, acontecem coisas de sorte vai não vou ficar detalhando os exemplos acontecem coisas muito legais maravilhosas então o que eu tenho para o mês de março eu pergunto para você Deus criador da sua vida como você quer que o seu mês de março seja hein em... A Mary, hoje é meu aniversário, parabéns Mary, que delícia, que gostoso, curto o seu portal, corta um bolinho, manda foto pra gente, adoro <risos> ah, Natureza em meditação, minha vibração ainda oscila bastante tenho tentado aceitar o que sinto imaginar as cores dos sete raios a ah, amor é como eu tava falando aqui é a fase a oscilação nada mais é de você tá mudando o gradiente do que você é, acredita e confia então segue Firme, só aceita, deixa a onda passar, porque a onda vai diminuir. Eu te digo que vai. A Mary, já cortei o bolinho. Ai, que delícia, manda para cá. Andreia amada, que linda, você estou querendo acesso com o meu mentor e não vejo. O que, o que você me sugere? Vamos lá. Tem pessoas, é, ó, no geral, todo mundo vê, sente, conversa, fala e... Né? Mas assim, até que isso seja construído na crença de que é verdade, tem uma jogada de mestre. Você faz uma ancoragem simples, porque tem uma, uma conexão, principalmente com os mentores, é, que a gente tem elo é, de cuidado da nossa passagem, a gente divide pensamento direto, é, linha direta. Né? assim pensou ele está de uma certa eles estão de uma certa forma conectados em diferentes níveis mas eu estou falando do, do tradicional que a gente conhece aqui então você faz uma ancoragem você limpa a tua cabeça você fica tranquila que através da sua intuição você vai ter a resposta mas é a primeira coisa que vem não é a segunda ai mas será ai não, não. você precisa confiar foi assim que eu voltei a, a escutar, a ver, aí eu comecei a ver através da minha intuição. Aí depois que a paranormalidade abriu, mas só depois, depois de muito treino. Então, mas eu tenho uns exercícios no, na Hotmart, na comunidade O Sol Mora Dentro, que tem é, mediunidade, tem como que é? Exercício de clarividência, clareaudiência, de projeção dá para começar por lá só para você sentir o friozinho o calor que na verdade você sente é isso que eu gosto de deixar claro é que a sua percepção ela tá voltada para um outro lugar e aí com lembrando quem você é você amplia a, a verdade sobre você e é isso viu mas alguém quer falar alguma coisa ah, ele podia entrar e sair de qualquer lugar Por conta desta virtude de amar profundamente Eu acho que foi a continuação Ah, ó Que era o mestre Jesus Que fazia na época dele A sustentação dele era através do amor É Ele depois de um certo tempo Porque ele fala que ele foi rebeldezinho Ele falou eu fui rebeldezinho Até que eu me isolei lá na montanha Ele causou mas por quê porque era muitas emoções imagina lá atrás a influência energética que tinha da, da galera pelo amor de Deus né era muito forte e aí ele voltou totalmente diferente assim da, lá da, das montanhas e, e ele falou que ainda assim era tão forte o instinto da, do ego distorcido né que ele ele foi aprendendo no, com as palavras né ele foi aprendendo que tinha coisas que quando ele falava com uma intenção egocêntrica as pessoas também recebiam daquela maneira e e aí todos eles e ele também sentia muita raiva e aí ele poxa não é o caminho então a orientação lá que eu tive é, na, na montanha era para sempre olhar com muito amor então aí, ele começou a mudar o discurso a falar com o fundo do coração dele né com o fundo desse lugar, então aí as pessoas sentiam que era verdade, e aí virou o que virou, essa força maravilhosa que falam até hoje dele, ele realmente é um grande mestre, né, é isso meu, meus amores, é isso, é... marise quando estou mais comigo e eu vi o eu sinto arrepios, será pode explicar por favor é a conexão é a conexão que você faz com, com a linda energia que esse grupo de consciências que se colocaram nome como Cryon é, trazem para nós né você se conectou a um algo maior mais sutilizado que vem te ajudando na sua reprogramação tá? a Marley Marise quando entra em meditação sinto uma energia como pulso elétricos na cabeça ah, você pode falar que você pode falar minha saúde Ok ó oh, eu não entendi muito bem mas vamos lá é, eu entendi do, dos pulsos elétricos também a gente percebe diferentes energias né tem as mais sutis tem as mais elétricas então quando você faz você tá recebendo essa radiação elétrica justamente e, e eu sempre falo, percebeu, sinta o que que você está percebendo de si. Nossa, eu tô notando que isso é bom, tá bom, ótimo. É, nossa, eu tô notando que isso talvez não seja muito bom. Você faz um ancoramento, você faz uma oração, se você acredita, você se leva e recebe essas, né, essas codificações que são muitas, eletromagnéticas, são coisas boas. E se você está captando, é porque você está começando a ampliar a sua percepção, é para o seu bem. Porque todos nós estamos vivendo a mesma coisa, ninguém tá vivendo nada específico, viu gente? Todo mundo tá passando por cristalizações, só que vão ter os que vão aceitar no amor e os outros que vão aceitar pela outra via, tá bom? Resumindo é isso. Obrigada, quinta-feira eu coloco falando sobre a metafísica, tá bom? No geral pra gente esclarecer. E aí a gente coloca mais algumas, algumas perguntinhas aqui, algumas, eu vou responder algumas coisas para vocês, tá? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tanto, viu? Tamo junto. Se a gente escolhe conseguir, a gente consegue. Né? Quem procura, acha, não procura. Procurou? Tá procurando? Então você vai achar, você vai encontrar. Um monte de gente tá encontrando. O próprio Espírito em Deus. Beijo.